Fala galera, meu nome é Carlos Cissato, esse é o canal Jogo Seleto, o seu mais novo canal de jogos aí, na verdade, uma reformulação de um canal que já estava ocorrendo com outro nome, né galera? Faixa verde, mudou o projeto agora, a gente já estava desde novembro, os últimos vídeos aí falando sobre outras coisas, então se liga na nova vinheta. E já vai se inscrevendo no canal, vai botando o dedo no like que tamo de volta aí com o canal e agora com um novo nome, Jogo Seleto. Jogo Seleto vai ser um canal aí que agora fala de tudo, galera. Xbox, mas também a gente fala de Sony Nintendo, segue Atari, afinal eles entram na dança porque história é história, né galera? Então é bom falar sobre eles, falar tudo sobre o que aconteceu mas cara você vai esquecer Xbox não vai falar mais de Xbox não eu vou continuar falando de Xbox tá galera é um dos motivos que tô mudando também é a questão disso preço galera, o preço para se manter um canal exclusivo de uma plataforma, seja ela fazer um canal exclusivo de Playstation, um canal exclusivo de Nintendo ou um canal exclusivo de Xbox, eu tenho que trazer jogos novos eu tenho que trazer coisas novas custa galera, mas custa afinal os jogos eles estão bem caros, tá? 300 pau num jogo não dá tá? Uma coisa também interessante o canal agora ele vai ser mais técnico também, vai ter vários vídeos mais técnicos porque a comunidade gostou Gostou, pessoalmente um dos vídeos mais assistidos ali no Faixa Verde foi um vídeo totalmente fora de Xbox em relação do Sega Saturno, desmontando o Sega Saturno lá e consertando e o jogo do Playstation, e o... um vídeo falando sobre o Playstation né, então a gente desmontou o um Playstation, limpou, trocou o Flex, lá, arrumou uma unidade ótica de um Playstation 2 tá, então foram os vídeos que a galera aprendeu bastante e vai aumentar esse tipo de vídeo no canal. Jogos novos, jogos retrô também e muito retrô, mas muito retrô, muito retrô, galera. Eu vou estar tá falando nesse canal porque, não porque eu só gosto de retrô, gosto de jogo retrô também. É o pessoal, vai falar, ah, mas eu vou de coisa que canal. Sim, tem um monte de canal, galera Tem um monte de canal Mas é como eu já disse Trezentão no jogo Eu ainda não perdi a sanidade para pagar os valores assim E afinal, FIFA 2020 é igual a FIFA 2021, galera A galera vai ficar brava comigo agora Mas é verdade, FIFA 2020 Só troca o jogador lá, coloca uma musiquinha diferente Licencia outra música, né, EA. e E... Bora colocar 2021 na frente assim é com 22 depois eu mudar alguma coisinha ou outra também um uh, isso é interessante ó? canequinha legal da assassins creed é para quem gosta aí de caneca de super herói é tem esse produtos personalizados a minha eu peguei de lá tá então quem quiser só seguir aí @scprodutospersonalizados produtos personalizados vai estar tá aí na descrição você pode ir lá comprar sua caneca e encomendar sua caneca para tá adquirindo aí tem várias coisas personaliza essa aqui inclusive é é uma caneca muito legal eu gostei muito da Assassin's creed muito qualidade muito bonita eu já tô encomenda da minha time ah. tá o projeto faixa verde ele continua tá gente eu vou estar tá ainda fazendo uma reformulação nele é primeiro eu vou ter que ver aí se eu consigo comprar o Siri X também né gente Porque a facada tá o negócio é mais de, é mais de como diz o Vedita lá que fala né é mais de 8 mil é mais de 4 mil galera então o negócio tá muito pesado. Então, por enquanto, o canal Faixa Verde tá lá parado. A gente vai no jogo seleto. É um canal que eu tenho sempre vontade de fazer. Aliás, o projeto Faixa Verde começou de um canal chamado, na época, X-Game Go. Que era um, um canal voltado para multiplataformas. E agora a gente mudou e vai estar tá trazendo aí, nessa no nesse novo formato aí, o canal... É, jogo seleto. Um abraço, galera. Até mais. Quem gostou, bate aí o dedo para se inscrever e também toca aí o, a campainha para receber mais vídeos. É nóis e vamos lá!